E aí galera, tá começando mais um EVT? Mentira! Está começando mais um Drop. drops o tema de hoje é a pergunta 429 aqui do livro dos Espíritos. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Como é... mentira, Bom, não... mentira, mentira, mentira, não é nada disso, gente! Hoje a gente vai fazer um VT misturado com Drops pra poder fazer o nosso vídeo de encerramento de final de ano. Você falou que a gente tá de amarelo hoje? É melhor ficar no meio pra poder cortar. Mas enfim, reparei, Natália, que a gente tá de amarelo é? hoje. Acho que eu tô motivo. sobrando. Não, você tá dando um contraste interessante nos nossos amarelos aqui. Porque a gente se vestiu de amarelo, porque neste fim de ano é comum algumas pessoas se vestirem de algumas cores, né? Bom, tem gente que pula ondinha, tem gente que come romã, tem gente que não sei o que, é tudo no final do ano. Porque acham que aquilo ali vai ter algum significado para elas, que a cor com amarelo significa dinheiro, né? que a gente está precisando. Então, se você quer se afastar dos espíritos inferiores, a orientação que o livro dos espíritos dá é justamente se aproximar dos benfeitores. Isso é através de prece, é através dos exemplos, tentando ser um homem de bem. Não exatamente na pergunta 429, né? Ela é sobre outra coisa. É, mas é isso, algumas pessoas têm algumas práticas e elas acreditam que essas práticas trarão boa sorte, trarão dinheiro, trarão saúde, como a Gabi tá aqui de azul pedindo saúde, é, no fim do ano, quando de fato não é isso que acontece. Muitas vezes essas coisas podem vir pra gente se a gente trabalha para consegui-las, se a gente atrai pra perto da gente pessoas que nos ajudam a conseguir essas coisas, a atingir as nossas metas de fim de ano ou de começo de ano novo. E alguns precisam ver pra crer. Então se colocar uma camisa amarela ou comer alguma coisa, pular ondinha, vai se acrescentar para a pessoa Então é bacana, né? É, a gente respeita a escolha de cada um e desde que você não faça um mal a outra pessoa, acho que não tem problema nenhum em você fazer algum ritual por conta própria. Isso não tem nada de espiritismo, que fique claro. Mas estamos no fim do ano e... Chegando no fim do ano, a gente sente aquela coisa, aquele clima, bem diferente do clima das eleições, diga-se de passagem. E eu fiquei em casa, assim, um pouco irritada, sabe? Um clima gostoso, de harmonia, de paz, de amor. clima natalino, a gente chama. Do que é esse clima pra vocês? Eu acredito que o tempo ele é uma invenção cronológica do homem. Porque se a nossa própria vida não tem início nem fim, se são ciclos... Eu acho que é uma invenção super bem-vinda, porque quando a gente chega no final do ano, a gente começa a repensar o que, que a gente fez de bom, o que, que a gente fez de ruim, e, e é uma época que a gente renova as esperanças, e a gente tem a intenção de começar o ano sendo diferente, e muito provavelmente diferente para melhor. Então, assim como a política, que todo mundo estava naquela onda e tal, não sei o que, todo mundo, vamos falar, que influenciado pelo meio... Também está sendo o ano novo, que todo mundo fica com essas ideias iguais, de, de um, um início e de uma proposta diferente de vida? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não. Algumas pessoas entram nessa vibe mesmo de querer fazer a coisa do mudar de vida no fim do ano, mas tem outras pessoas que não, e muitas vezes com uma quantidade de pessoas pensando a mesma coisa nessa época do ano. É maior, às vezes, se cria um clima de bem-estar geral na nação. Mas onde é que fica, eu te pergunto, eu te pergunto, a nossa fé nesse bagunça que a gente tem de fim de ano, de Natal, de compra de Natal, de presente de Natal, de promessas para o ano novo, de vestir azul, não vestir azul, roxo, amarelo, verde, branco, como é que eu faço? Já tanta coisa que me bombardeia nesse fim de ano que eu não sei para onde que eu corro. Na verdade, eu corro para a praia, para a não sei. Então, não, Thiago, pra não, Thiago. Eu acho assim, a gente presenteia familiares, amigos, é, a gente comemora o nascimento de Cristo, só que eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar de Jesus como exemplo, e não fixar que ele nasceu no dia 24 de dezembro. Eu acho que naquela época nem calendário não existia direito. Então, é mais pro lado da intenção do que do consumismo ou, sei lá, de seguir, que é uma data comemorativa no sentido de presentear, no sentido de consumismo mesmo, porque a gente tem, a gente sofre esse bombardeio de informações, de que tem que se comprar presente, de que tem que, que se comemorar de algum jeito, eu já levo mais para o lado cristão, é uma época que a gente relembra melhor, relembra mais profundamente da vida, dos ensinamentos de Jesus. Coisa de clima de fim de ano para vocês. Então, pessoal, no final do ano, assim como no decorrer do ano todo, nós estamos sujeitos a influências. No final do ano, para mim, um pouco mais. Mas as influências, quando a gente fala em influência, a gente já pensa logo no negativo. Só que a influência pode ser tanto boa quanto ruim. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado ou desencarnado para encarnado. Então, assim, se no, fim, no final do ano a gente sofre mais coisas, influências mais positivas nessa coisa de renovação e tudo, como que funciona no Natal e ano novo? Eu acho que no Natal a gente fica influenciado muito para a questão do aniversário de Jesus. Então a gente recebe essa influência que é um jogo super positiva que vale para a maioria das religiões porque faz a gente se religar propriamente a Deus, as atitudes cristãs e também tem um lado negativo que é o consumismo porque por ser aniversário de Jesus a gente compra um presente pra gente é, é isso que acontece é, eu acho que o comércio quer presentear é presentear aniversário de Jesus Jesus está em todo mundo então vamos presentear todo mundo Jesus faz um aniversário mas quem ganha é presente é você não, mas vamos ficar com o lado bom da coisa né vamos relembrar de Jesus nesse contexto Cristão mesmo, de tentar lembrar dos exemplos que ele deixou e seguirmos. Em relação ao ano novo, Réveillon, o que, que pois você Pois é, eu já acho que no Réveillon pá, é a coisa, a questão da nossa própria renovação, nossa renovação interior, de a gente decidir que no próximo ano nós seremos melhores ou faremos coisas diferentemente, para que a gente possa fazer as coisas diferentes no próximo ano e chegar no fim do outro ano de uma maneira melhor que a gente chegou nesse ano. Então é renovação pessoal, é você acreditar que você pode fazer melhor, é você acreditar que você pode fazer boas ações, melhores ações e ações até para proveito próprio, porque muita gente faz as promessas de fim de ano que são promessas mesmo para se melhorarem. Então é começar uma atividade física, é estudar mais, é se empenhar mais no trabalho, são coisas que no fim das contas quem sai no lucro é a gente. Então vamos aproveitar esse final de ano, né, Gabi? Para é, Pra poder estar tá renovando os nossos votos, dando de tudo, tudo como o Thiago falou, né? Sim. E estar tá aproveitando essa oportunidade pra gente começar um ano novo cheio de expectativa, de esperança, de dinheiro, dinheiro no bolso, tudo de tudo de melhor. De. Claro que as coisas materiais não sobrepondo as coisas que a gente precisa realmente mudar. Tem uma mensagem muito legal chamada Carta de Ano Novo que Emmanuel mandou através de Chico Xavier. Vai aparecer o link aqui embaixo. Super legal, dá uma lida depois. É uma mensagem que remete a gente ao clima do fim de ano, as renovações que a gente precisa ter, ou que a gente gostaria de ter. E é uma ótima leitura, mesmo que você não queira mudar nada no ano que vem, pelo menos, leia a mensagem e se sinta um pouco inspirado. E como dizia Chico, Embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Esse é o nosso último vídeo de 2014. Depois desse vídeo a gente entra em recesso, mas a gente vai continuar recebendo as mensagens de vocês, as sugestões, para a gente fazer um 2015 muito mais legal aqui no IE. Yeah. Isso aí, pessoal. Curta, compartilha, comenta, aproveite o seu Natal, aproveite o seu ano novo e até ano que vem. Nos vemos no próximo ano. Yeah! yeah! Agora então o um resumão da Nath, ela vai contar pra gente o que é que importa mesmo nesse fim de ano. Pra você, o que significa esse clima de final de ano? Como eu devo me comportar melhor nas festas de fim de ano, Natália? É tempo de ceia, é tempo de comida, é tempo de comprar roupa pra passar fim de ano. No fim das contas, o que é que eu faço? Sei lá, gente! Esse é o nosso último vídeo de 2015, depois de sentir em recesso. 2015, não, 2014. De volta para o futuro. Como eu ia dizendo,